Olá, nós queríamos aqui hoje conversar com vocês um pouquinho sobre o Grito dos Excluídos, o 26º Grito dos Excluídos. Já, já nós vamos nos apresentar. Antes eu queria dizer, deixar um agradecimento aqui à Fundação do Seu Abrão por esse espaço e dizer que nós estamos no projeto Reconexão Periferias, que é um projeto que existe há mais de dois anos na Fundação PCO Abramo, e tem três eixos temáticos principais, cultura, trabalho e violência, que hoje tem mais de 800 organizações na rede, e que para acessar nossos materiais, os materiais da Fundação PCO Abramo, basta acessar o site da Fundação PCO Abramo. Essa série de lives é semanal, sempre relacionada a um tema presente na revista mensal, ou em outras discussões atuais, em outras lives, estão disponível no, no, no site da Fundação, no Instagram, no YouTube, e no site da Fundação PC Abramo. A nossa revista, Reconexão Periferias, é mensal. Fica disponível no site da Fundação PC Abramo. Então, quero aqui agradecer mais uma vez esse espaço e vamos nos apresentar. Acho que. Começa aí, Carlos, se apresente. Eu sou Carlos Lima, eu sou formado em história, tenho mestrado em história pela Universidade Federal de Alagoas, e a minha militância social tem sido desde 93 na Comissão Pastoral da Terra. Eu sou membro da Comissão Pastoral da Terra, sou membro do Conselho Regional do Nordeste 2, que tem Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E a minha vida, a minha militância foi essa, de, de trabalhar junto às comunidades camponesas, essa questão da, da presença da igreja no sentido de transformar. Né? Então, essa sempre foi a missão da CPT, transformar para melhor o campo e apoiando as lutas das famílias camponesas. Estou aqui no estado de Alagoas, estado pequeno, com, tomado pela cana, né? tomado agora também pelo eucalipto, de uma realidade dura, violenta, um estado que o crime de mando sempre foi muito presente, mas também que teve muita resistência historicamente, como a luta dos cabanos, a luta do quilombo dos palmares, então assim a luta por terra, por por teto, mas um estado marcado pela sua pela violência. O estado de Alagoas é, é encharcado de sangue daqueles que lutaram dos pobres desse estado. Mas a gente Sempre tem aquela, aquele sentido de esperança de que a gente vai modificar e vai transformar essa realidade. Ixi, obrigado, Ricardo. Já vi que nós vamos hoje aprender bastante aí. Acho que muito importante é, todo esse, esse contexto que você nos trouxe aí de Alagoas. Eu estou falando aqui é, de São Paulo, da realidade da cidade de São Paulo. Né? Sou Alderão Costa, é, sou jornalista e. E, na verdade, sou um militante de direitos humanos. Estou né? aprendendo a ser um militante de direitos humanos, melhor dizendo. Estou aí nessa, é, vamos dizer assim, nessa realidade tão dura aqui da cidade de São Paulo, que é uma realidade de muita exclusão, muita violência, né? ah, onde a vida também está muito ameaçada. E né? eu acho que por isso que Hoje nós estamos aqui nesse diálogo e vai ser um, um formato muito aberto, muito tranquilo, que nós queremos dialogar, eu e o Carlos aqui, mas também com vocês aí que estão nos assistindo, né, também vamos é, trocar essas, essas fichinhas aí, apesar da gente não poder a, a, ter uma conexão direta com cada um de vocês que estão acompanhando mas queremos aqui hoje trazer esse tema do grito dos excluídos, né, Carlos? Eu vou rapidamente fazer uma introdução, mas você fique bem à vontade, Carlos, também de completar, e a gente vai dialogando. Certo. Eu acho que eu queria, eu queria só lembrar, Carlos, que nós estamos num período de pandemia, né? Sim. Nós temos aí 1.200 mortes por dia ainda no Brasil, nós não podemos esquecer isso, que nessas 1.200 mortes, além daqueles que morreram, tem as famílias, os amigos, e aí queremos iniciar esse, esse, esse, essa conversa aqui sendo solidário a todas essas famílias, a todas essas pessoas que estão perdendo né, seus parentes, seus amigos, e parece que nada acontece nesse país, parece que a vida está normal, né, a política pública continua na mesma, parece que a vida... É tende a, a se normalizar com essa média tão alta de mortes. Né? Então, acho que é importante a gente marcar esse período aqui e esse período doito, né? Só acrescentando, né? Alderão, nós estamos com o ministro da Saúde Interino há quantos meses, né? para mostrar a falta de compromisso total desse governo em preservar a vida de muitas pessoas. A gente sabe que a Covid é realmente forte, destruidora, deixa o seu rastro de morte, mas a gente sabe também que se houvesse um Estado, um governo preocupado que colocasse o, o Estado para funcionar para amenizar o sofrimento, para diminuir a quantidade de mortes, a gente não teria chegado a um número de pessoas vitimadas tão alto. Né? É, é triste essa constatação. E infelizmente também é um período que a gente tem que se precaver. Então, o governo não tem ministro e a gente pouco tem feito, porque aquilo que sempre foi o nosso espaço, que foram as ruas, nesse momento a gente tem que evitar por conta exatamente do vírus. E aí realmente a situação fica mais delicada ainda. É. E, e assim, o grito, o 26 gritos excluídos, ele vem exatamente. É, numa sintonia muito grande né, com essa realidade, porque o seu, o seu lema, o seu tema desse ano, na verdade, o lema do grito, o lema geral, que começou lá em 95 né, essa, essa articulação é, do dia 7 de setembro, das pessoas gritarem, dizer, olha, nós não somos independentes, olha, nós temos muita pobreza, nós queremos um país diferente. Começou lá em 95 com o lema A Vida em Primeiro Lugar. Eu acho que é importante a gente recuperar Sim. isso. Mas nesse 26º Grito, nós estamos dizendo que basta de miséria, preconceito e repressão. Nós queremos trabalho, terra, teto e participação. É isso que a gente vai, talvez, aqui alinhar algumas... algumas é, trazer algumas, uh, algumas práticas, uh, algumas reflexões nessa linha desse, desse grito dos excluídos, que é um espaço importantíssimo e tem crescido, né? são 26 anos que vem. É. E, e, Carlos, eu não sei a impressão sua, mas a minha é, impressão é que uh, com a pandemia com essa coisa toda da Covid, essa exclusão ela ficou muito clara, ela ficou muito, é, vamos dizer assim, separou muito né, da, daquelas, daquela realidade meia oculta. Né? Então, hoje, mais do que nunca, né, essa exclusão está na cara de todo mundo. Né? E, e acho que isso também está possibilitando um crescimento do dia 7 de setembro, como um grito mesmo dessa realidade. Não só o 7 de setembro, mas todo esse período de preparação que esse ano teve a novidade do dia D. Né? Todo, todo dia 7 né, está acontecendo as manifestações. Eu não sei qual que é a impressão sua aí em Alagoas. Eu acho que primeiro a gente tem que fazer um resgate de como foi inteligente a as pastorais sociais, né? porque a, a, o grito surge dentro das pastorais sociais da igreja, né? É, no sentido de surgimento, não de ser dono do grito. né? O grito surge dentro da igreja, é, mas o parto é da sociedade. Então, os movimentos sociais, os partidos de esquerda, os militantes de direitos humanos, todos são convocados a, nesse, a nessa, nesse dia, gritarem, né? no sentido de, de fazer, inclusive, uma relação... Com o um grito do Ipiranga, né? o que a gente disse, da, da farsa que foi o grito que proclama a independência e continua nas mesmas mãos o poder político e econômico do país. Então, assim, foi uma sacada interessante, onde a gente faz essa, essa, essa coisa paralela: dizer, olha, como é que a gente vai gritar a independência se nós temos tantas famílias pobres, se nós temos tantos desempregados? Tal? E aí foi. No, trazendo para 2020, eu acho que a COVID ela tem uma responsabilidade na, na questão de desnudar a questão social que nós estamos vivendo. Mas antes dela, já no início do ano, nós tínhamos 12 milhões, 13 milhões de desempregados. Né? A, a economia brasileira já passava por um momento muito difícil. E agora se estima que a gente vai passar desses 12% para 19 e tal. E quando você pega a informalidade, aí aqueles que estão trabalhando na informalidade, isso é 41% né, daqueles que teria força econômica para estar trabalhando. Então, assim, nós, nós entramos nesse quadro, né, a, a, a dor, o sofrimento trazido pela COVID, ele, ele apenas, vamos dizer assim, que ele esclarece o que já estava ocorrendo no Brasil e, e que é recorrente, né, porque o Brasil tem uma dívida social com o seu povo que é que é histórica e que o Brasil não se empenha em, em, em, em pagar e resolver essa questão social, né? desde a desde a questão do processo de abolição que da, da escravatura, quando a população negra está livre, agora você não tem terra, você não tem trabalho, você fica à vontade para estar livre. Então assim, a partir daí nós já temos um, um momento drástico da história. Né? Então assim essa exclusão ela é histórica e ela é recorrente. E ela pega exatamente os setores pobres, ou empobrecidos, como a gente gosta de chamar. Né? Então, essa, para mim, é, é, é a questão. É nesse cenário dessa pandemia que a gente vai de novo realizar o grito, né? essa experiência pela 26 vez. é Tão forte como foi no primeiro, porque a gente está vivendo uma angústia no país assim por conta de um governo que só se preocupa em retirar direitos, em oprimir os mais pobres, né? Assim, um governo que no, nos primeiros atos acaba o o o, o conselho, um governo que libera armas, quer dizer, não é um governo que está preocupado com os empobrecidos. Fica claro também na questão do auxílio, né? Na, eu queria pagar R$ reais, é a força do parlamento que muda para 600, e, assim, não tem a menor preocupação com os mais pobres, com aqueles mais fragilizados. Essa é a, essa é a tônica desse grito do 26º o Grito dos Excluídos, na minha avaliação. Nossa, muito boa. Eu acho que, é, quando você estava falando aí, eu lembrei um pouquinho da realidade que eu trabalho aqui em São Paulo, né, que eu queria compartilhar um pouco com vocês, até porque agosto que terminou ontem, é um mês emblemático para todos nós que atuamos com a população em situação de rua. Você sabe, Carlos, que no Brasil, nós estamos falando hoje mais de 200 mil pessoas que estão morando em situação de rua, estão literalmente na calçada ali na rua. Né? Eu sei que Alagoas tem, inclusive, muita gente, já estive aí, né? tive a possibilidade de visitar um cemitério clandestino, aí, um, um cemitério de... É, não gente, né? indigente, né? onde a população em situação de rua é enterrada. E volta e meia a gente sabe da situação de Alagoas e que tem um grupo fantástico aí que tomou nas mãos a sua história, não é? e é, estão hoje numa uma escola aí em Alagoas, não é? É, fazendo uma luta de resistência. É? A população de rua fazendo uma luta de resistência. E aí eu quero deixar aqui nosso abraço aqui para o Rafael, né, que é uma das lideranças da população em situação Conheço de rua. Conhece o Rafael, é um muito, interior, boa, né? muito boa. É. E tem feito um trabalho muito prometido. bom. Prometido. Essa semana, inclusive, ele ficou uh, sem o seu parceiro, foi assassinado, Isso. seu parceiro. Né? Muito, uma, uma história muito triste. Mas, como eu estava falando, no Brasil nós temos mais de 200. Aqui em São Paulo, só na cidade de São Paulo, nós estamos falando hoje de 30 mil pessoas em situação de rua. E é uma realidade muito difícil. Uma realidade que as pessoas que não conseguem pagar o aluguel, não conseguem o seu salário, está tudo muito ligado. Né? E aí a gente está falando hoje de despejo zero, a gente... Talvez depois, até se você puder falar um pouquinho como é que você está vendo isso aí eh, em, em Alagoas, a questão da moradia, tudo. Mas eu queria eh, focar na questão da população de rua que vem sendo massacrada há anos. Né? Você falou eh, da escravidão, que as pessoas eh, foram eh, falsamente libertadas, né? porque, na verdade, não foram. Né? Se tornou uma escravidão, eh, uma escravidão social diferente, né? E é o que nós temos hoje. E, aliás, 70% da população que está em situação de rua é negra. Né? Quer dizer, é, é aquela, aquela realidade né, que, que, que nós temos hoje com muita tranquilidade. E as pessoas estão sendo vítimas de violência, vítimas da fome, da falta de saúde e tudo mais. Com a pandemia, na verdade, ela se agravou. Se agravou. Você sabe que aqui em São Paulo... No dia 16 de março foi decretado o, o, o estado de emergência. Fechou tudo. Fechou tudo. E a população de rua não tinha casa, não podia fazer distanciamento e não tinha como fazer higiene. Né? Então foi uma, uma, uma, um desespero para todo mundo e, e a sociedade civil. E aí eu acho impressionante, eu queria compartilhar isso com vocês, que nunca vi né, a sociedade se engajar num projeto de, de, de defesa da vida, porque foi solidária a sociedade, várias pessoas, várias comunidades, vários grupos se solidarizaram, conseguimos a alimentação para essas pessoas, conseguimos barraca, conseguimos cobertor e ainda continuamos, apesar de ter diminuído bastante essa solidariedade. Mas é, é, essa realidade da rua vem há muitos anos. Nós tivemos um caso aqui em 2004 que é emblemático. Né? Foram sete pessoas assassinadas em dois dias, de 19 a 22 de agosto, né? sendo 15 pessoas atacadas. Dessas 15, sete foram assassinadas com pauladas, provavelmente pauladas na cabeça. É, esse... esse esse evento ficou conhecido como o Massacre da Sé. Uh, e, e foi um momento muito difícil, muito pesado. Né? Uh, e a partir desse evento, a população em situação de rua começou a se organizar, daí surgiu o movimento da população em situação de rua. Daí eu queria compartilhar com você, Carlos, a importância da própria população se organizar, né, se articular em estruturas, né? Eu acho que o grito tem esse poder também de, de motivar as pessoas a estar juntas, a compartilhar, e acho que foi lindo isso é, do movimento começar né, a não querer mais massacre. Olha, não vamos organizar nacionalmente, e agora nós estamos falando de uma articulação, inclusive, latino-americana, né, da população em situação de rua, porque essa realidade está na América Latina toda, no Brasil, no mundo inteiro, na verdade. Sim. mas já conseguimos articular estadual, municipal, estadual, nacional, e agora estamos tentando uma articulação latino-americana. E, e a população em situação de rua no movimento, porque o movimento da população em situação de rua, é, ele, nós somos parceiros, eu não sou do movimento, porque é, para estar no movimento, uma das regras é que tem a trajetória de rua, mas nós somos parceiros, né? E aí a gente é, começou... A, a trabalhar a questão de ter um dia que a gente lembrasse isso. Né? E o dia 19 de agosto, que passou agora, foi o dia de luta da população em situação de rua. Eu queria compartilhar com vocês agora um pequeno vídeo, né? e aí depois, Carlos, se você puder também é, comentar um pouquinho como é que você vê tudo isso, eu acho que a gente pode ir trocando um pouquinho a figurinha. Claro, Mas a gente claro. poderia assistir o vídeo que a gente produziu esse ano sobre esse massacre, sobre toda essa articulação do movimento da população em situação de rua, na defesa também da vida e da vida em primeiro lugar. É, nós estamos sem áudio, né, mas daqui a pouco a gente vai acertar isso aí, né? É... Então, esses, esses são os nomes das pessoas que foram assassinadas né? naquele, naquele é evento, nessa, nesse massacre que teve, né? É... Se desse para voltar o vídeo e a gente tentar conseguir colocar um áudio... <coughs> Bom, acho que deu algum problema. aí. Vamos ver se, uh, não sei como é que é a, a realidade aí uh, de, de Alagoas em relação a esse tema da população em situação de rua, da moradia. Não sei, aí fica à vontade, viu, Carlos? Vamos dialogar aqui. Ah, vamos, vamos tentar de novo o vídeo. Vamos ver se vai dar certo agora. Estamos com um pequeno problema técnico aí da, da, do som. Né? Mas é isso. O, o, se não for possível, também não tem problema. A gente depois é, compartilha a, a, no chat. Vamos ver mais uma vez. Será que vai dar? Aham. Uhum. Tá bom. Essa é uma das questões que nós estamos aprendendo muito na pandemia, que é a questão da tecnologia aí. Né? Devagarzinho a gente vai uh, vai uh, dominando isso aí. Uh, Vinícius, fica à vontade. A hora que você conseguir aí, se você achar que dá, você põe e a gente vai vai dialogando aqui. Então, basicamente esse vídeo ele traz toda a história desse massacre, apresenta um pouquinho esse histórico, não é? E aí a gente também é, tem discutido muito aqui a, a questão mesmo da proteção da população de rua. Né? O que fazer com essa realidade? Né? E, e basicamente a gente tem, é, tem falado que a questão da população em situação de rua é uma questão de moradia, uma questão de falta de, de renda básica, de alternativas de trabalho, de saúde... É, e, e participação Acho que a população em situação de rua Ela tem o direito e ela pode participar é, Dos comitês Ela pode participar é, da des... a morte uhum. a luta é viu, mais viu? forte Obrigado, 19 de agosto Dia nacional e latino-americano De luta da população de rua Ivanildo Amado da Silva 41, 41. 41 anos Pantera, 31 anos, Cosme Rodrigues, Rodrigues Machado, 56, 56 56 anos. 56 anos, Antônio, Antônio de Lombos Santos, anos. 71 anos, Antônio Carlos, Carlos Medeiros, 43, 43 anos, um homem não identificado, aparentando 45, 45 anos, outro homem não identificado, aparentando 40, 40 anos. anos, Maria Baixinha, de 50, 50 anos, esses são os companheiros e as companheiras que morreram no massacre de 2004, nós não podemos esquecer estas pessoas. Na noite de quinta-feira, dia 19 de agosto de 2004, na Praça da Sé, região central de São Paulo, dez pessoas em situação de rua foram espancadas com fortes golpes na cabeça. Seis delas morreram, duas na hora, quatro no hospital. Em 22 de agosto, um novo ataque. Cinco pessoas em situação de rua novamente foram alvo, provavelmente, do mesmo grupo, tendo uma delas falecido no local. No total, 15 pessoas covardemente agredidas, 7 mortas, 5 gravemente feridas. A testemunha Priscila Machado da Silva, também em situação de rua e que havia presenciado o assassinato da colega Maria Baixinha, no massacre de 2004, foi morta por policiais em maio de 2005. A chacina ficou conhecida como o Massacre da Sé. Após 16 anos, este crime brutal segue sem respostas e os massacres continuam. Para o governo, para os poderes, terminou o processo do massacre do povo da rua. Sem ninguém ser condenado no país inteiro onde nós temos pessoas em situação de rua vítimas de massacres pelas órgãos públicas não há solução nestes crimes séria para acabar com a miséria do que a partir do massacre da Sé a população de rua se uniu se fortaleceu e criou o Movimento Nacional da População de Rua, que rapidamente se espalhou pelo Brasil. A organização fortaleceu a luta por políticas públicas, como a proposta da Política Nacional da População em Situação de Rua, efetivada com o Decreto número 7053, de 23 de dezembro de 2009. É, e que a gente consiga ter políticas mais justas e de inclusão social para esse segmento social. Nas manifestações de 2009, o jornal Trecheiro, número 180, de agosto do mesmo ano, noticia que o Fórum Permanente de Acompanhamento das Políticas Públicas organizou uma programação em memória ao quinto ano do Massacre da Sé, como Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. Que nós não esquecemos e nunca vamos esquecer as injustiças que são causadas para com a população em situação de rua. Então hoje é 19 de agosto, Dia Nacional da População de Rua. Em 2019, com a articulação da rede latino-americana, adotou-se o dia 19 de agosto como Dia Latino-Americano de Luta da População de Rua titulares. Se conmemoró el día de lucha de las personas en situación de calle de América Latina y el Caribe. La calle no es un lugar para vivir ni para morir. Es el lema que aúna a las organizaciones del continente que se reunieron en marzo en Chile, cuerda el ataque del cual fueron víctimas 15 personas en la Plaza de C, en San Pablo. Entre el 19 y el 22 de agosto... Do ano 2004. Utilizavam esse espaço para dormir quando foram surpreendidas em plena noite com golpes. Sete morreram e oito foram feridas de gravidade. Agora, em 2020, ano de pandemia da COVID-19, as pessoas em situação de rua não têm casa para se proteger da transmissão da doença e do frio. Os abrigos continuam com os velhos problemas, como superlotação e presença de insetos. Pessoas estão sendo assassinadas de diversas formas, queimadas, envenenadas, tendo seus direitos violados por toda parte. Após 16 anos do Massacre da Sé, o massacre da população em situação de rua continua, e as impunidades também. A realidade vivida por essa população é a da crueldade, da miséria, da fome, da invisibilidade. Uma população não considerada humana e muito menos cidadã, sendo apenas notada por políticas de higienização urbana. O rapa continua todo dia! tirando as coisas do povo da rua. Outro dia. O MNPR, com apoio do Fórum da Cidade de Acompanhamento das Políticas Públicas de São Paulo, se junta às articulações nacionais e latino-americanas para dizer que, entre a vida e a morte, a luta é mais forte. Abraço a todos os guerreiros. Mas... Eu que também quero é ir Oh, do, do, é a é a a oh, oh, oh Que já chegou a missão Vamos todos os É Esvarei o da lua Oh, é oh, o fogo da lua Eu também quero ouvir Oh, da oh, e Que já chegou a missão entre a forte. vida e a morte, a luta é mais forte, viu, Carlos? A luta é mais forte. Fortíssimo o, o vídeo, né? assim traz, na verdade, um martírio de um povo que já está na sua última tentativa de permanecer humano, né? E a sociedade lhe nega até esse direito de viver na rua. né Isso é, é triste, porque a gente percebe que, muitas vezes, quem pratique, pratica essas ações é o próprio Estado, através de, de agentes públicos que deveriam ter um outro posicionamento. Claro que essa situação tende a agravar, né? porque, de novo, o Brasil entra no mapa da fome. Né? O Brasil... Por, ter, por muitos anos no mapa da fome, aí a gente lembra da campanha do Betinho, né? assim, que, que realmente foi o primeiro passo para retirar as pessoas da, da miséria. É, é, depois, com políticas públicas, com um pouco de distribuição de renda, é, se, se tirou uma parcela significativa da miséria, mas, a partir de 2015, o Brasil começa, pouco a pouco, a retomar esse, a participar desse mapa da fome. Né? Hoje, hoje se fala em 13 milhões de pessoas vivendo na mais extrema pobreza, mas dados da ONU diz que até o final de 2020, provavelmente, nós teremos quase 15 milhões de pessoas, 14,7 milhões de pessoas na situação de extrema pobreza. Então, isso, com certeza, vai ampliar ainda mais a dor, e o sofrimento e a quantidade de pessoas em situações vulneráveis. Né? Isso é... e, e, e, por outro lado, a gente percebe um governo que a preocupação é cortar uma... o teto de, de, de, de recurso público, né? cortar a verba da educação, da saúde. Então, assim, você não vê uma resposta do governo. É, cabe à sociedade, na verdade, assumir esse papel de, de cobrar, né? não só ser uma luta da, daqueles que estão nas ruas, vivendo nas ruas, da população em condição de rua, mas assim de toda a sociedade, daqueles que têm um compromisso com o humano, né? com, com, a, com a própria espécie, eu posso dizer assim, com o semelhante, pegando a partir da questão mais religiosa, com o semelhante. Então assim, é, Só vai mudar com a participação, e o grito chama, inclusive, para isso, né? É preciso que haja mais participação da sociedade. Votar, eleger, não significa que a democracia está é, estabelecida, está viva, está plena. A democracia se faz com participação, com representação, é assim que se faz a democracia. E é preciso que a sociedade participe mais. É importante ver que, a partir de uma dor, de um massacre, surge uma esperança que, que é... O, o, o movimento que se torna local, depois se torna estadual, nacional, vai para América Latina. Quer dizer, isso é, é, é, é importante. Quanto mais organizado, mais cobrando, a gente vai diminuir a, a força do, desse governo atual e, e quem sabe, dar passos importantes. Né? Porque até agora o governo conseguiu derrotar a gente em, em, em, muitas, coisas, em muitas questões. Né? Sim. Reforma da previdência, reforma trabalhista, tudo com o discurso que é para gerar mais emprego, para que é para viabilizar a economia. Mas antes mesmo da pandemia, eu acho que tem que deixar claro, os números já diziam que a economia andava mal, que a quantidade de desemprego era bastante preocupante. Né? Isso é, é, é dramático. Então eu acho que a tendência é aumentar por conta de que o Brasil entra de, de novo no, no mapa da fome mundial. Eu gostei da sua fala, acho que é importante concretizar. né? Quando a gente fala é, de pobreza, a gente está falando de pessoas que ganham menos de R$ 145. Reais, né? O que, é que você faz com R$ 145 reais hoje? Né? Uma família, um pai de família, não dá para fazer nada, absolutamente nada. Né? E é importante também a gente lembrar que nós estamos num sistema, um sistema que privilegia a concentração de renda. Cada vez mais, uh, uh, poucas pessoas têm muito E muitas pessoas têm pouco Cada vez mais é retirado da população O é um, um pouquinho da riqueza que tem do, do, A riqueza no sentido das coisas que tem Da sua moradia, do seu trabalho, da sua terra né? Quantas famílias não perderam a sua terra né, Nesses Sim. últimos anos? Quantas famílias tiveram forçadamente te, ter que ir para a cidade, morar na cidade. Até porque os incentivos da, por exemplo, a agricultura familiar, eles desapareceram. Né? O Estado, cada vez mais, eles, eles estão privatizando. E é interessante essa lógica, Carlos, que é uma lógica bem simples. Né? Você enfraquece o Estado, privatiza tudo, né? você vende tudo que o Estado tem, Inclusive, aquilo que é básico, educação, saúde. É? Tem, tem uh, alguns gestores que acham que tudo isso não é função mais do Estado. Se enfraquece um Estado, concentra a renda, e aí se cria uh, assistência social para criar albergue para a população. É uma lógica perversa, é uma lógica que nós temos que combater. Não é possível uh, continuar essas privatizações, o enfraquecimento do Estado. O Estado tem que ser forte, sim, em algumas áreas. Né? Ele precisa ter o controle da saúde, ele precisa ter o controle da educação, ele precisa ter o controle mínimo né, da questão do trabalho. porque em senão... ciência, em tecnologia, para garantir sua soberania, porque... Na verdade, esse governo colocou novamente o Brasil na situação de beijamão dos Estados Unidos, né? sem assim, tirando toda e qualquer soberania, toda e qualquer independência que se tem tentado construir ao longo dos anos. Né? Assim, uma, um, um governo que nega a ciência, assim, não pode ser levado a sério. Não pode ser levado a sério. E a população brasileira tem que tem que reagir, né? O mais rápido possível enquanto ainda há bens públicos, né? Porque os bens públicos é, é, é da sociedade brasileira, é do povo brasileiro, não é de, do governo de plantão, não é do governo que está é, por um tempo lá ocupando o, o, o, o planalto, né? Mas assim é do povo brasileiro. Então essa, essa questão aí, essa relação direta entre as privatizações e enfraquecimento do Estado e aí, diga-se passagem, enfraquecimento do Estado naquilo que é política pública social. Porque o, o Estado brasileiro entrou com um trilhão de reais para ajudar os bancos. Então, nesse sentido, o Estado tem que ser forte, porque quando eles precisam, o Estado é, é o Estado que recorre. Né? Então, a gente precisa entender que essa lógica é a lógica do capital, que não é a lógica nossa. Nossa lógica é que a, a, as populações mais fragilizadas, mais vulneráveis o Estado tem que ter uma preocupação ainda maior para garantir segurança, saúde, educação, independente se você está, é um morador de rua ou se você está morando em periferia, o Estado tem que estar presente, e o Estado deve estar presente, inclusive porque está na nossa Constituição. Constituição né? Então, isso é, uma, é um direito nosso. Né? É, eu acho que o Estado ele tinha que ter o objetivo de dar dignidade bem-estar a seu povo. É? E nós temos, historicamente, no Brasil, uma preocupação em pagar dívida pública, né? dívida Isso. pública externa e interna, que é uma, uma coisa que só aumenta, uma coisa absurda. Hoje nós estamos falando aí mais de 4 trilhões. Né? É, é imaginável, eu não consigo imaginar a, a, a essa dívida absurda. E qual é a relação dessa dívida com a vida que o nosso povo tem? né? É exatamente isso, né? Você privilegia mandar dinheiro para fora do que investir internamente no seu povo, em moradia, né? em infraestrutura, em tecnologia, em educação, né? Vai se tirando uh, recursos de onde não deveria, né? Eu acho que nós estamos hoje numa situação, Carlos, que eu tô assim: a gente está percebendo que se. Não nos organizarmos Não fizermos uma resistência né, Inteligente, criativa uh, Nós podemos uh, aumentar muito Essa situação de miséria E Sim. digo para você com muita tranquilidade Todos perdem com isso Todos, uh, as pessoas Os grandes, os grandes uh, vamos dizer assim As grandes fortunas estão percebendo isso Estão né, percebendo isso e aos poucos eles vão perceber que se uh, não se dividir é um problema, vai criar um problema. Né? Você veja os conflitos uh, nos Estados Unidos com as pessoas que querem entrar nas suas fronteiras, né? você veja a questão dos migrantes no Brasil inteiro, no mundo inteiro, aliás, é uma situação uh, que as pessoas estão perdendo a, a sua raiz, sua família, a sua terra, não é por conta dessa loucura do capital, dessa loucura Isso. que é essa concentração é, dessa riqueza. Não é? Então, acho que a gente precisa realmente fazer uma grande movimentação. Eu acho que o grito ele é mais um espaço que nós temos que é, utilizar e fazer dele é, um, um, um, um impulsionador não é, da gente é, durante esse período todo aí para frente da gente se organizar melhor, se articular, entender o que está acontecendo no país, né? para não votar errado, para não votar é, equivocado. Né? Acho que cada vez mais nós vamos ter que trabalhar essa consciência, pensar bem é, em quem que a gente vota, quais são as propostas que nós queremos, acho que temos que ter clareza disso. Né? Por exemplo, em relação à população em situação de rua, nós temos clareza de que não são centros de acolhida, não, é, não são espaços como esses que vão mudar. Mas nós precisamos investir em moradia. Precisa, precisa de uma renda básica? Cidadão precisa. Veja o exemplo aí que você deu no começo, você falou da, da luta dos parlamentares para ter uma renda básica emergencial de 600. E vou dizer, essa renda de 600 ela foi muito importante para muita gente, inclusive pessoas em situação de rua, puderam alugar um quarto, né? puderam é, se proteger melhor. Né? E, e a gente percebe que é, essa forma de política direta e de distribuir renda ela é, é muito importante, porque ela dá autonomia para a pessoa, ela possibilita que a pessoa é, escolha o que ela quer. Né? Eu Acho que isso é muito importante, acho que a gente tem que investir nessas políticas cada vez mais melhor ela, elas. Né? E acho que é, é, é, o, o grito ele vem exatamente trazer isso. Você veja que os três é, temas do grito, falta né? de miséria, preconceito e repressão. Tudo que a, a, a nossa população vulnerável, né? e aí eu quero é, tranquilamente lembrar dos sem terra, lembrar dos que estão em ocupação, dos que têm que, às vezes... É, tirar da, da boca das crianças o alimento para pagar um aluguel. Então, são, é, é, são vários os grupos de vulneráveis que estão é, fazendo isso. E o Grito fala exatamente isso, basta, chega dessa miséria. E o preconceito é, é impressionante, né? O preconceito contra são os pobres, horas. não é contra a população de rua, é contra os pobres, é cada vez maior. Né? Nós estamos nós tendo aqui na... Na, na, na, na cidade de São Paulo, pessoas envenenadas. Né? Pessoas absurdo, que recebem né? comidas envenenadas. Que loucura, não? É uma é coisa absurdo. muito. ver tivemos que... índio, índio não, queimado no ponto do ônibus, né? Assim, nós somos. Não, um país. É, e se for população de rua, ele confundiu, né? É, é. Isso é interessante. O, o índio Galdino. Guaidio Galdino, exatamente. E depois é, ainda né? falou assim, não, eu pensei que era um morador de rua, quer dizer, morador é. de rua pode matar, né? é? Como? É, é uma é, coisa é. absurda. É que, mas essa questão que a gente está falando, Alderão, assim, como eu falei, assim, a entrada do Brasil na, de novo no mapa da fome, a questão do déficit de moradia, isso também para alguns partidos políticos, na verdade, é, é motivo que tem que existir para que cada eleição você possa prometer que vai resolver. E a gente tem um, um vídeo aí que é a espera de um milagre, que é uma área aqui de, de, de Maceió, na Lagoa, Mandaú, uma lagoa belíssima que tem um sustento maravilhoso que é o sururu. Né? O sururu é, é, é um alimento que, que se pega na lagoa e que é, faz parte da culinária alagoana. Assim, e é... Ela tem várias famílias, mais de mil pessoas que vivem nessa nessa nessa área. Inclusive, o governo já tirou essas pessoas, botou lá no cofondor de Judas no final da cidade. Só que as pessoas tiram o sustento da lagoa. Então, as pessoas queriam estar próxima da lagoa. Então, vários vários governos já disseram vamos fazer moradia, vamos fazer pista, vamos melhorar essas condições. Eleições e eleições e não passa de promessas. Então, assim, também essa pobreza interessa porque cada vez se joga com a, a esperança, né? esperança de que se vai resolver. E nada se resolve sem que seja um processo de luta. Então, a gente vai ver esse vídeo, que é a, a espera de um milagre, que retrata um pouco dessa história dessas comunidades. projeto foi autorizado no último dia do ano, antepenúltimo dia do ano, pelo ministro das cidades e autorizaram acho que ao todo 28 mil moradias no Brasil. Aqui na beira da Lagoa são 1.776. Só que quando foi olhar no final do ano, essa verba não estava prevista no orçamento. Então eles sem compromisso nenhum com, com nada, inaugura uma obra, assina um contrato que não tem, que não tinha a verba orçada, é, no ano de 2018 e que, que, que se lá quando entra no ano de 2019 já com com Bolsonaro é, a primeira coisa que ele faz olha não tem previsão para essa para essa grande não tem compromisso nenhum ela foi foi feita de maneira errada depois que ela já estava que já tinha um compromisso com a população ela continua sendo feita de maneira errada corta se o dinheiro do minha casa minha vida 1, é, e agora a gente vive numa promessa do Tarciso, que é o ministro da infraestrutura. A promessa que foi feita era para contemplar todos os moradores, né? Depois, quando o projeto sai, é, ele sai para 1.776 moradores e com o compromisso de ser já para pescadores e marisqueiras. Mas a real mesmo é que isso aqui começa a luta pela moradia com a promessa de campanha do Rui, que era o Maceió de frente para a Lagoa. Maceió de frente para a Lagoa. Grande avenida com quatro pistas de rolamento. Preservação do Mangue e da Lagoa. Ciclovia, calçadas e iluminação a LED. 1.900 moradias, 192 pontos comerciais, escola, posto de saúde e três creches. E fica a população toda aqui, né jogada. Porque quem mora aqui dentro não tem valor, não é bem visto. Só quem mora nos outros, nos outros bairros, mas foi beira de lagoa, não é bem visto, porque é na beira da lagoa, né? A gente vê como vê uma comunidade que é jogada junto com o lixo e os animais, né? Os insetos que tem. Ele se lembre do pobre, não só no dia da eleição, toda vez que ele acordar, ele se lembra que ainda, ainda existe pobre aqui dentro da favela. Só isso que eu quero que ele olhe. E deixa de estar tá destruindo a vida do povo. Ele tem dinheiro, a gente não tem muito. E o pessoal tem uma esperançazinha, né? Pelo menos que essas casas sejam feitas para melhorar a condição de vida, né? E a moradia do povo é essa aí: é barraco, vivendo com os ratos, com tudo. Bicho de pé mesmo de coisa. Eu vivi nisso assim há 30 anos, né? Tá? As condições? Ah, acho 30 anos aqui. Aqui, quando eles iam assim, vou te, vai dar moradia pro pessoal, leva lá pra cima, lá pra cima que não tem meio de vida nenhum pro pessoal aqui, porque aqui tem uma lagoa, o pessoal sobrevive mais de sobreviver. Né? Aí vai lá pra cima, vai ver de quê? Aí vai lá, tipo, qualquer dinheiro e vem-se embora, pra aqui de novo. Cara. Ah, o que eu tenho, se eu puder, se eu tivesse dinheiro, eu compraria uma casa. E será que essa realidade vai sair casa? Nessa pista? Sai não, meus queridos. Eu acho que a gente não pode perder a, a, a capacidade de sonhar. Mas está na hora ah, de Ah, não é claro, agarrar na unha, Eu, né, eu mexendo é... pela TV. O sonho em minha casa. Agora tem que pagar. Meu salário não dá. Antigamente, eu lutava por uma casa para mim criar o meu filho. Mas hoje em dia eu luto para mim e luto pelo meu filho. Porque o meu filho já nasceu aqui, já está aqui e morrer aqui. Também não. Eu luto por mim e luto por ele. Eu quero que ele ganhe também. Para sair daqui. Eu me sinto com a verdade, que é que eu diga mesmo, uma barbaridade. que nós pagamos tanto imposto para nada. A realidade da vida é essa. Não é isso? E vem assim, junto com rata, baratas, copiando, tudo que não presta que tem, na verdade. Quando bate a cheia que vem mesmo. Quem são os cadastrados? E os problemas que tem do monte de barraco que não foi cadastrado direito? Porque a prefeitura vem, passa e faz um cadastro é, durante um, um dia de semana, hora, horário comercial. E quem é trabalhador que estava com o barraco fechado e que, e que não, não teve acesso ao cadastro direito? Todo mundo falar ah, vai fazer uma revolução, uma revolução. Mas a gente queria saber quantas creches vão ser? É posto de saúde? Quantos por de saúde? É, que onde que, serão localizados? Onde serão localizados? O que, que é o planejamento? Como, como que vai ser isso? Tá na cara, gente. Não tá vendo? Olha a obra aí do governo. Olha aqui a população, como que anda? Quer ver mais alguma coisa? Desce ali para baixo, vamos ali para o campo. Baiano, ele leva o pessoal para ver para você ver o que é a realidade. É isso. Olha aí, o trabalho da gente, o que é? O trabalho da gente é isso aí, ó. Aí você chega e mostra a realidade. A gente tem que fazer. Eu falo. É Para quem pessoal. não conhece, esse é o sururu que tá ela está pegando. Que eu passei aqui, graças a Deus, hum. tem a minha casinha, meu Deus, que me deu. Mas os meus parceiros, que vivem a mesma vida que eu vivo. Olha aí a situação. Tchau, obrigado. Viu? Bora meu filhão, se Essa área. É. Essa área, para você ter uma ideia, é, eu acho que é em 91 salvo engano, o Papa João Paulo II esteve. E, para a uhum. vinda do Papa, fizeram a limpeza social. Tiraram os pobres, ajeitaram a pista, construíram para que o Papa não visse a, o sofrimento dessas pessoas. Então, é uma área que, realmente, há muitos anos, se luta para que seja urbanizada, para que tenha um saneamento, para que a comunidade possa ter direito. Infelizmente, a gente sabe que isso não é uma exclusividade da periferia de Maceió. Né? Em todos os estados do país, nós temos essa realidade das pessoas vivendo, assim como a mulher deixou claro, né? com os ratos, com os escorpiões, assim, uma, uma convivência no mesmo espaço por falta de uma ação do, do Estado. É por isso que ainda é necessário se realizar os gritos né, o grito dos, dos excluídos e das excluídas é, é, é no sentido de potencializar esse sofrimento de que o povo é imposto e também de contribuir para que o povo possa o próprio povo seja protagonista da sua história, né? Porque também não adianta a gente só falar e o povo não se sentir parte dessa transformação dessa mudança. Então assim é uma realidade dura que faz parte das periferias das cidades Hoje até pequenas, médias e grandes, né? Sem, infelizmente, os bolsões de miséria, a, a falta de, de, de, de, de respeito do Estado com a vida humana ela prevalece na maioria da, dos nossos estados, das nossas capitais, das nossas cidades. Nós temos, por exemplo, Maceió estima-se é, estima-se que em Alagoas nós temos em torno de 400 mil famílias, mil, mil pessoas, vivendo na, na, na, na pobreza né nós somos um estado de 3 bilhões de, de, de habitantes então assim nós temos um índice altíssimo a quem fala em quatro, em 456 mil então assim é, são dados alarmantes e que não não não mexe na, na política local porque como eu falei a esse tipo de, de, de, de situação é favorável para promessas eleitorais. Então, o próximo candidato a prefeito vai dizer que o fulano não fez, mas nós vamos fazer, porque nós temos esse compromisso e por aí vai. Agora, recentemente, é, o prefeito, já no apagar das luzes, assinou de novo o início da obra lá na beira da lagoa. Isso, ou seja, de novo no processo eleitoral, no sentido de tentar fazer sucessor. né? Sim. E, Enquanto isso, a população sofre, a sociedade sofre, e muitas vezes a, as autoridades é, políticas, eclesiais, assim, religiosas, também fecham os olhos para a situação. Né? Não, não, não, não, não fazem a profecia como pede o grito dos excluídos, denunciar a situação, reagir, pedir que o Estado realmente funcione. Mas, é, infelizmente, como eu falei, não é uma exclusividade de Maceió, da periferia de Maceió, essa é uma realidade presente no Brasil todo. Ô Carlos, só por ter visto esse vídeo, já valeu a pena estar aqui com você, porque é um vídeo é, que expressa bem esse sofrimento do povo e expressa também uma questão que a gente está falando muito, que é a incapacidade até por vontade própria mesmo do poder público de não fazer as coisas direito. Né? A gente tem essa visão do poder público que ele não realiza as políticas estruturantes, políticas que nós chamamos de políticas públicas efetivas, né? que não precisa fazer duas vezes, né? a política que precisa fazer uma vez só e resolver o problema. Sim. Você vê o depoimento do, do, do, do rapaz aí dizendo que o cadastro não é feito direito, né? as propostas elas não são construídas com o povo. E aí eu acho que tem um, um eixo do grito dos excluídos, que é um eixo muito importante, que é o eixo da participação, que a, a, a população ela tem que participar dos órgãos de controle ela precisa se empoderar desses órgãos de controle, dos conselhos. É importante pensar também, Carlos, e aí eu compartilho com todos aqui, a importância da defensoria pública, sim, do sim. Ministério Público. Nós temos que também, aos poucos, tomar esses órgãos na nossa mão, porque eles foram criados na Constituição de 88 exatamente para proteger os mais pobres, os vulneráveis. E eu acho que, na ausência do Estado, essas instituições, como conselhos, como defensoria, como o Ministério Público, a, a, as comissões de direitos humanos, da, da, da Assembleia, das câmeras, é, de vereadores, tudo isso são instrumentos que a sociedade precisa tomar conta, ela precisa assumir e cobrar a sua participação, acho que o eixo de participação no Grito ele é muito importante. Sim. Eu só queria só deixar deixar esclarecer uhum. é, dar o crédito na verdade que esse vídeo é uma articulação que tem do MTD que é o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Direito que tem desde o início da pandemia feito um trabalho brilhante junto à comunidade é, fazendo campanha para arrecadar alimentos, arrecadar lonas, assim, com projetos de hortas comunitárias. Assim, tem feito um trabalho brilhante, o MTD, com outros movimentos. Tem uma organização chamada Povos da Lagoa, que tem realmente assim, é, gerado um protagonismo muito interessante no sentido de independência, no sentido de organização. É, só queria deixar... É, ah, que bom! De, frisar isso, né? porque tem organizações lá que estão... Que estão trabalhando. A CPT é parceira também, tem, tem contribuído, mas existe essa esse protagonismo e essa ação desse movimento lá na, na, nas margens da Lagoa Mundau, que é uma lagoa belíssima, muito bonita. E, e tem um povo guerreiro, um povo forte, que, apesar de tanto sofrimento, ainda consegue ter alegria e consegue tirar seu sustento da lagoa, vender o sururu. assim É, é, é, é importante isso. Mas Eu estou assim, curioso para saber o que é sururu, viu? <risos> é uma espécie de molusco, né? Assim, ele, ele vem dentro de uma. Ele pega na lama, tem que mergulhar, né? Mergulhar, e pega de mão na lama e sobe, né? E aí depois você dá a fervura, a, a, a casca abre e você tira de dentro esse, esse é. sururu. E aí. Tem o sururu de tudo que é jeito, né? na culinária lagoana. Tem frito, tem escabeche, tem ao coco. O caldinho de sururu é muito vendido para tomar uma na, nos bares. Então, assim faz parte da nossa culinária e é responsável pela alimentação. Alguns falam de mais de 100 mil pessoas são beneficiadas assim, com, com essa questão do sururu. Né? Nós estamos no, no, no estado que a concentração da terra e da renda é enorme. Né, onde você tem mais da metade da população vivendo da questão da, das transferências do governo federal, né? então assim esse é um alimento ainda muito importante para, para a sobrevivência do nosso povo. E voltando para a questão do grito, é importante estamos chegando o dia 7, é importante que quem já está acostumado a participar do grito, assim dentro da igreja vai ter programação online, mas tem gente que vai para as praças, tem gente que vai para as ruas preservando a história da, da, da não aglomeração, né, dos cuidados básicos da, do, do álcool em gel, do álcool 70, da, da máscara, mas o importante é que a gente possa se manifestar de alguma forma nesse 7 de setembro, Mas olha, nós estamos indignados, nós estamos passando por um momento triste da história da humanidade, mas que no Brasil o atenuante é que nós temos um governo que não está nem aí para a população mais pobre. né, assim... É um governo que as pessoas morrem e ele diz assim, e daí? Né? Ou eu sou coveiro, então, é de uma insensibilidade que, que dói, né? que dói, que machuca. Mas a gente tem que, que reagir, a gente tem que trazer para a pauta, de novo, aquilo que é importante e que o Grito tem trazido tanto. A questão da reforma agrária, a questão da, da, da taxação das grandes fortunas, a questão da reforma urbana a questão da proteção dos vulneráveis, a questão de uma renda básica realmente mínima que garanta à família um pouco de condição, que tire dessa pobreza extrema, que traga um mínimo de dignidade para essas famílias. Então, a gente não pode abrir mão dessas bandeiras históricas, porque são, são dívidas sociais que o governo, que o Estado tem com o povo brasileiro. E o Brasil não, não, não vai mudar enquanto a estrutura agrária for a mesma, enquanto a, a forma de fazer política for a mesma, então a gente precisa agir mais, manter essas bandeiras ativas e com participação. É preciso participar, não dá para ficar sem participar, não dá para dizer que não foi com a gente, que não é conosco, não dá. É, é preciso reagir, é preciso tornar a nossa indignação em atos políticos, é preciso. É, eu acho que é isso mesmo, eu queria uh, uh, mais uma vez agradecer aqui esse espaço da gente poder estar conversando, foi uma alegria muito grande, imensa conhecer você, Carlos, a gente não se conhecia, hum. acho que agora a gente mantém os contatos aí. Uh, nós também, uh, qualquer coisa, estamos aí, eu vou deixar também o nosso contato, é só entrar no site da Rede Rua, lá tem todos os contatos que a gente... Uh, é onde a gente atua, onde a gente trabalha. Né? E, realmente, eu reforço o convite que o Carlos fez para que todos nós façamos a nossa manifestação, nos, é, que cada um de nós possa fazer o seu grito, dar seu grito, né? mesmo que seja virtual. Né? Nós estamos ainda em pandemia, tomar muito cuidado, né? o distanciamento, a máscara, isso é importantíssimo né? da gente... É, não cair na história de que não tem é, doença. Né? Acho que isso é um absurdo. Todo cuidado, né? estão morrendo 1.200 pessoas por dia. eu Acho que isso a gente não pode esquecer. E sempre lembrando aí o, o nosso tema né? desse ano, que é basta de miséria, preconceito e repressão, queremos trabalho, terra, teto e participação. Então, agradeço mais uma vez. 7 de setembro pela nossa verdadeira independência. Obrigado, agradeço também. Foi um prazer, Alderão, te conhecer, assim, bater um papo, a gente conversou um pouco né, pela rede, mas assim, te conhecer, dizer que é importante esse espaço que, que foi aberto, que a gente possa ampliar esse debate que todos possam participar do Grito. Um abraço, boa noite. Você tem algum contato, algum e-mail? Algum... É, o... Pode entrar nas redes da CPT Alagoas, você vai botar CPT Alagoas, vai encontrar a gente. E também pelo WhatsApp, 991376112. 82 Maravilha. que é Alagoas, né? Alagoas é 82. 82. Muito obrigado. Queria também aqui agradecer o Vinícius, né, que está aqui na técnica, ele está escondidinho Sim, valeu, ali. Vinícius. Ah, Vinícius, obrigado pela, por todo o apoio técnico aí. Agradecer a Vitória, o. Isaías também, e toda a equipe aqui é, da Fundação Perseu Abrão. Um abraço e até dia 7, pelo Grito dos Excluídos. Vamos gritar. É isso aí.